Eu sou a professora Ketri Passos e nós vamos falar sobre a parte 2, competência algorítmica e recomendações da IFPA. Bom, foi publicado recentemente na American Libraries Magazine uma entrevista com a Smith Carroll e ela fala que a gente não pode ignorar mais a inteligência artificial, né? Então, se vocês já usaram um iPhone uh, com a Siri, né? Uh, Alexa ou um aplicativo como o Uber, provavelmente você já interagiu com inteligência artificial, né? Só que, no entanto, de acordo com a Smith, as bibliotecas estão demorando a adotar a inteligência artificial. Né? Então, o Shu e, e colaboradores, eles pensaram num workshop para desenvolver né, os profissionais de biblioteca em uma semana. Então, foi um projeto para atualizar os funcionários, aí para eles entenderem o que é inteligência artificial. É, e esse workshop foi feito por meio de um aprendizado colaborativo e para que eles tivessem uma visão clara das deficiências da tecnologia. Né? Então, o nome do evento que eles colocaram se chamava Inteligência Artificial em Bibliotecas: do Treinamento à Inovação. Então, nesse evento que eles fizeram para promover aí um conhecimento de um assunto novo, eles discutiram algumas conclusões do primeiro Ideia, né, do Instituto of Artificial Intelligence, e dois dos bolsistas deles compartilharam detalhes aí de seus projetos. O IDEA, para quem não sabe, o IDEA Instituto, é um instituto que estuda inovação, disrupção, investigação e acesso. Durante esse evento do ideia, eles reuniram 17 bolsistas para que eles pudessem aprender sobre inteligência artificial. Então, depois, cada um desses bolsistas voltaram, retornaram para suas instituições para falar sobre o que eles aprenderam durante esse evento. Né? Então, eles projetavam aí uma abordagem mais centrada aí no ser humano, eles mitigaram aí o que são dados, o que é o tal do viés algorítmico, né? E falaram da importância de se manter aí a... de que essas empresas de tecnologia IA, elas garantam aí uma equidade, uma diversidade, uma inclusão. Né? O doutor Pedro já comentou para vocês vários casos que saíram, foram publicados em meios de comunicação de desigualdade social, de desigualdade na escolha de emprego, é, de questões que envolvem racismo né? ou até a exclusão de determinados candidatos para uma vaga de emprego, enfim. Então esses membros do Instituto, do IDEA, eles trabalharam juntos em pequenos projetos que poderiam ser implementados aí nas bibliotecas dessas pessoas que participaram desse evento. Então a Smith, ela destaca que é muito mais importante, às vezes, a gente descobrir as questões, o que é a inteligência artificial, como que eu posso usar ela para ajudar meus usuários, quais são as tecnologias que eu posso aprender para instruir os usuários... Um, como funciona os algoritmos? Os algoritmos? Eu posso questionar a forma como os algoritmos são produzidos. Esses algoritmos são pensados um, no bem dos usuários ou para fins econômicos? Como que eu posso melhorar a minha competência algorítmica? Como que eu posso melhorar? Uh, como que eu posso fazer com que os usuários eles consigam realmente encontrar o conteúdo que eles querem, né? porque as empresas elas colocam que ah, nós estamos disponibilizando o conteúdo de acordo com as preferências do usuário. Será realmente? Né? Uh, o que, que eu preciso entender e conhecer para poder, por exemplo, modelar melhor, né? construir aí melhorar o algoritmo para que ele realmente fique a favor, que ele vá ao encontro de, dos meus gostos e preferências? Né? Então, a gente vê aí nas mídias sociais, né, vários recursos, e, de fato, essas mídias sociais, elas são feitas para que a gente fique ali várias horas rolando feed infinitamente aquele conteúdo vai sendo atualizado. Então, tem várias questões e interesses aí econômicos por trás disso, né? Partidos políticos têm utilizado os algoritmos né? a favor deles, empresas para fazer marketing, publicidade, propaganda. É... Que tipo de conteúdo os jovens estão acessando hoje, né? Então, tem várias questões aí que a gente pode... A gente consegue uh, fazer com que o algoritmo ele trabalhe a nosso favor? Sim, a gente pode ir uh, personalizando, né, os conteúdos de acordo com o nosso gosto, preferência. Dizendo, bom, esse conteúdo não me agrada, não quero mais ver esse tipo de conteúdo, né? Uh, fazer denúncia quando for fake news, enfim. Tem várias questões aí que cabe a nós, profissionais da informação. Bibliotecários, professores, docentes, para trazer esses assuntos em sala de aula, né? Eu, por exemplo, eu, eu leciono uma disciplina na UDESC que se chama Cultura Digital. Talvez algumas escolas até do ensino médio já tragam essa, essa disciplina. Então, durante os seminários, com as turmas, nós trouxemos várias questões. Dentre delas, o, o, a, o filtro da bolha, né? Porque que a gente está sempre vendo a mesma coisa? Hum, e isso também. É, isola, né, divide as pessoas, politicamente falando, uh, também competência algorítmica, né, a gente discutiu isso com os alunos, eles entenderem, uh, não como faz o cálculo de um algoritmo, isso não, mas entender assim, bom, hum, será que o que está sendo, é, o conteúdo que, que está sendo trazido até mim, será que é realmente um conteúdo de qualidade? Como que eu faço para filtrar esse conteúdo? Como que eu faço? Então, a gente até fez uma, uma brincadeira, não é? uma eu pedi para que eles abrissem o, o Instagram deles e mostrassem na lupa o Explorer deles e aí eles fizeram isso meio curiosos assim e eu falei gente aqui tá o, o subconsciente de cada um de vocês né o que aparece no Explorer ali são as coisas que vocês mais gostam de curtir ah, de interagir as coisas que vocês mais passam tempo olhando e eles falaram, nossa, professora, realmente faz sentido. E aí cada um trouxe um Explorer diferente. Eu falei, gente, o Explorer é diferente para cada pessoa, porque os algoritmos calculam, ali eles expõem o conteúdo de acordo com o tempo com que você interage na tela. Então algumas pessoas tinham mais preferência por vídeos de gato, receitas culinárias, outros por atividade física e por aí vai. Então a, a gente precisa entender Uh, como os algoritmos afetam a nossa vida, a nossa sociedade, consumo e uso de informação, para que a gente possa propor aí soluções para esse problema? Né? Qual seria uma possível solução? Uh, fazer com que o usuário ele tenha, ele ele consiga aprender, ele o bibliotecário propõe uma, uma um curso de competência algorítmica, por exemplo, ou de competência em inteligência artificial? Né? A gente não tem a competência da informação né, que a gente ensina o usuário a usar e buscar informação de qualidade, não existem critérios para a escolha das fontes de informação, a gente pode dar essa competência para ele poder manipular e utilizar as redes sociais para que ele possa personalizar ali a página dele com os gostos e preferências dele. Né? Uh, além disso, questionar ali o, o, o que está que sendo trazido, né? por que, que aquilo, aquele conteúdo é daquele jeito, quem está por trás daquela rede social, né, é, é, como que funciona e qual é o benefício que, que o criador daquela rede social ele tem expondo aquele conteúdo, disponibilizando gratuitamente. Então, a gente pode trazer várias questões. Inclusive, tem um estudo, uma pesquisa de Kit N.G et al, entre outros autores, que foi publicado agora, em 2021. Agora não, né, mas já faz um tempinho aí, mas é recente. Em sua pesquisa, eles indicam a, como uma possível solução desenvolver a A-literacy, que é a competência em inteligência artificial. Então, ele fala que é, para poder fazer isso, a gente precisa de um conjunto de diferentes aprendizagens que a gente traduziu ali para o quadro tá? e adaptou ali para o quadro. São cinco a, aprendizagens. Primeira, conhecer e entender a IA, a tá? inteligência artificial. Como que a gente faz isso? Participando de curso, participando de evento, assistindo vídeos né, no YouTube, constando material na, na web, lendo artigos, paper, né? Uh, enfim. Bom. Além disso, a gente precisa conhecer as funções básicas né, da inteligência artificial, como usar os aplicativos de IA na vida cotidiana, de forma ética, né? porque percebam assim, uh, nós usamos as redes sociais sem questionar, será que essas redes sociais elas fazem uso ético dos nossos dados, das nossas informações? Será que o conteúdo que está sendo proposto não tem nenhum viés ali, algum alguma tendência não é não é, essa rede social não é tendenciosa para que eu goste de determinado partido político ou movimento ou social enfim a segunda é, dica aplicar a, a inteligência artificial aplicar conhecimento conceitos usos de IA em diferentes cenários como que eu posso aplicar testar essas ferramentas essas tecnologias né dar capacitação para os usuários no uso dessas ferramentas terceira depois que eu já conheço e aplico, eu, posso, eu já tenho condições de poder avaliar e criar, né? Então, a gente tem que ter a habilidade de pensar, por exemplo, como que eu vou avaliar essa, essa inteligência artificial, como que eu vou projetar, prever esses aplicativos, né? Ah, mas como assim um bibliotecário aplicando inteligência artificial? Chatbot, gente, chatbot é uma, uma inteligência artificial, né? Muitas bibliotecas... É, tem desenvolvido chatbot para isso, né? Então, um operador humano alimenta algumas informações e um computador vai lá e interage, né? Um recurso de chat vai lá e interage com o usuário, responde as dúvidas mais simples, tá? E isso, a biblioteca pode encomendar isso ou do próprio setor de TI, da própria instituição, ou contratar para uma empresa, né? Terceirizada, enfim. E, por último, e não menos importante, gente, muito importante entender a questão que envolve os aspectos éticos da inteligência artificial tá? Então, assim, a gente tem que pensar no ser humano. É, esse algoritmo, ele tá promovendo justiça social? Ele tem responsabilidade? Ele, ele é transparente? Ele é ético? Não. Então, vamos utilizar outras opções, ou vamos exigir como sociedade, governo, uh, intelectuais e pensadores e pesquisadores vão começar a publicar um monte de pesquisas cobrando aí a, a, a, a transparência desses algoritmos, né? Porque, Ninguém aqui vai ficar estudando código matemático para entender o que tem por trás do algoritmo, mas questionar, por exemplo, no livro Algoritmos de Destruição em Massa, depois já passo o nome da autora para vocês, que é incrível esse livro, ela abre a mente, né? ela fala para a gente assim, ah, tem vários casos de desigualdade, de injustiça que os algoritmos cometeram, por exemplo, no sistema educacional norte-americano, ela cita um estado e uma cidade lá, a melhor professora da escola foi desclassificada porque o critério que ele usava para poder é, renovar o contrato dos professores anualmente era a nota dos alunos. Só que eles descobriram que algumas pessoas estavam trapaceando, ou, ou seja, estavam fazendo testes mais fáceis para os alunos poderem, ou estavam focando mais na, no conteúdo da prova, para os alunos poderem tirar nota mais alta e eles terem índices mais altos e, consequentemente, os professores terem os seus contratos renovados, e não é assim, gente, o ser humano ele é muito mais complexo que um cálculo matemático binário, zero e um, né? Ela cita também exemplos de casos de injustiça. É, muitas instituições, é, tribunais nos Estados Unidos estão utilizando inteligência artificial, sistemas especialistas para ajudar ali o juiz a declarar a pena a quantidade da pena e o crime que foi cometido. Olha a complexidade desse negócio. O ser humano ele é muito mais complexo, né? Bom, voltando. A gente tem outro estudo que vale muito a pena ler, que é do Ridley Pelley-Potts, que se chama Algorithmic Literacy and Role for Libraries. Então, educação algorítmica e o papel das bibliotecas. Então os autores já começam falando né, que os algoritmos eles são os novos agentes de poder na sociedade, e eles têm razão, porque muitas decisões estão sendo semi-automatizadas ou automatizadas e deixadas para que sistemas especialistas e sistemas computacionais resolvam. Né? Então, ele fala que cada vez mais a gente está dependente dos computadores para poder ver o mundo. E esse desenvolvimento, ele fala que alterou as regras pelas quais a sociedade tem operado. E é verdade, tá? Países em desenvolvimento, talvez não. Mas em países desenvolvidos, a gente tem notado aí uma forte tendência no uso de inteligência artificial, sistemas especialistas para tomada de decisões, tá? Então. Eles comentam que a educação, o letramento algorítmico é a solução para isso. É um meio de entender esse novo conjunto de regras e estimular algumas competências e habilidades para que as pessoas possam usar os algoritmos, e isso é muito importante, gente, e não serem usadas por elas. Isso aqui é incrível, tá? Porque o que está acontecendo hoje a gente tá sendo utilizado, as empresas estão usando nossos dados, estão usando o nosso tempo, nosso tempo de vida, de atenção, tá? E, e, e justificando ali, ah, mas não somos nós, somos os algoritmos, né? A caixa preta dos algoritmos. Então, as bibliotecas, elas normalmente defendem uma tecnologia que seja acessível e seu uso eficaz. E há essa onipresença aí da tomada de decisão algorítmica e seu profundo impacto na vida cotidiana, torna o um reconhecimento e a promoção da alfabetização algorítmica um novo desafio crítico e imperativo para as bibliotecas de todos os tipos. Então, assim, se a gente está esperando, né, com que é, pessoal é, de outras áreas venha explicar para os usuários o que é educação algorítmica, o que são os algoritmos, e como a gente pode ter uma sociedade mais justa e igualitária, a gente vai, ficar, vai esperar sentado. Né, que isso não vai acontecer. Então, nós, como profissionais da informação, nós temos a responsabilidade, o papel ético, profissional, né, a missão de explicar aos usuários o que são os algoritmos, o que, que são aplicações de inteligência artificial e como nós podemos utilizá-los ao nosso favor. Bom, então, para resolver isso, a IFLA, né, ela desenvolveu uma, um documento, uma diretriz, tá, que vai sistematizar a competência algorítmica. E ela vai dizer que a competência algorítmica é um conjunto de habilidades envolvendo os seguintes elementos. Bom, primeiro, eu preciso compreender rapidamente, basicamente, o que é inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, como ela funciona, sua lógica subjacente suas limitações. Depois, eu preciso compreender os potenciais impactos sociais da inteligência artificial, especialmente na área de direitos humanos, porque a gente, o Pedro, deve ter comentado com vocês, várias matérias, publicações na mídia de questões que envolvem racismo, preconceito, desigualdade social por conta dos algoritmos, né? Três, habilidades no gerenciamento de dados pessoais e quatro, é importante com que a classe bibliotecária internacional desenvolva uma educação midiática e informacional e repasse esse treinamento, essa capacitação, por meio de webinar, como a gente está fazendo agora, por meio de live, de treinamento, de conteúdo, para que esses usuários entendam um pouco mais sobre o assunto. Bom... Para quem quer saber um pouquinho mais, a Comunidade Barates em 2020, publicou os 12 princípios-chave da inteligência artificial em bibliotecas de acordo com a IFLA. Então, eles mencionam essa declaração da IFLA, que nos slides mais à frente eu vou explicar para vocês, vou detalhar o que é essa declaração. E eles falam que as tecnologias de inteligência artificial podem ser transformadoras e seu poder pode ser colocado a serviço do bem-estar público e da inovação. Levando em conta as questões éticas e as restrições atuais, as bibliotecas podem usar, sim, as tecnologias de inteligência artificial de forma responsável para promover aí a sua missão social. Então, aplicar essas novas abordagens aos processos de gestão de conhecimento em bibliotecas é essencial. E a gente precisa, a nossa missão como bibliotecário, como professores, docentes, alertar sobre os impactos negativos na qualidade dos serviços as questões éticas que envolvem inteligência artificial e de segurança e de garantia da privacidade das pessoas. Porque a gente está entregando nossos dados, nossas informações. Com o nosso celular, hoje em dia, a gente entrega nossos dados para essas empresas. Elas estão aqui ouvindo, monitorando tudo que a gente fala, né? com um aplicativo como o Alexa, que é um dispositivo de, de inteligência artificial que sonda a nossa voz. Né? Então, eles estão o tempo inteiro ali obtendo acesso aos nossos dados. Então, para resolver isso, a IFLA fez uma declaração sobre bibliotecas e inteligência artificial. Está disponível no site da IFLA. Quem quiser é, pode clicar aqui no linkzinho, ó, pode ter acesso aí ao repositório da IFLA e tem acesso direto aí a esta declaração ela não está traduzida, né? ela só está disponível apenas no idioma inglês, mas depois vocês podem fazer uma tradução. Então, o que a IFLA fala? Que a adoção da IA e aprendizagem de máquina na esfera pública e privada está crescendo muito. Então, essa declaração avisa delinear as principais considerações para o uso dessas tecnologias no setor de bibliotecas, e sugerir os papéis que as bibliotecas devem se esforçar para assumir uma sociedade crescente que integra a tecnologia de inteligência artificial. Então, eles falam, né? chamam a nossa atenção, né? Hoje, muitas bibliotecas trabalham para ajudar seus usuários a desenvolver competências de letramento digital ou informacional, e esses esforços eles também devem ser promovidos, aí, expandidos para promover uma educação algorítmica. Então, é importante que a gente compreenda os algoritmos e outros processos digitais, como eles impactam é a maneira como os usuários acessam e recebem informações. Principalmente as crianças, né, gente? Porque a gente, for parar para pensar, crianças, adolescentes e adultos estão consumindo conteúdo, né? De que forma, de que maneira, como que a gente pode melhorar esse acesso a essa informação? Bom, a declaração da IFLA, ela está dividida em três partes. Parte 1, um, ações. Parte 2, recomendações, e parte 3, temos alguns anexos com alguns exemplos. Na parte 1, um, são as ações, eles sugerem quatro ações gerais para possibilitar com que as bibliotecas forneçam aí uma educação, uma competência algorítmica para a sociedade. Quais são essas quatro ações? Ação 1, um, envolve a integração de tecnologias de IA e aprendizagem de máquina no trabalho cotidiano. No trabalho de quem? Do bibliotecário. Então, começar, testar tecnologias. Como que funciona um chatbot? Alguém sabe? Ah, a biblioteca local ali do lado da nossa vizinha tem. Vou perguntar para ele se foi muito difícil implementar essa tecnologia. Ah, vamos ler artigos, papers sobre isso. O que, que a gente está precisando para melhorar os nossos serviços, né? Então, integrar essas tecnologias é a primeira ação. Segunda ação, incentivar em que as bibliotecas eduquem os seus usuários sobre inteligência artificial. Ah, mas nem nós mesmos sabemos direito o que é isso quem dirá é ensinar os usuários. Mas aí que tá, nós temos que aprender, temos que buscar conhecimento. Ah, mas em português tem pouquíssima coisa sobre isso. De fato, tem pouquíssima coisa publicada sobre isso. É... Mas é importante a gente buscar em outros idiomas, como o inglês, que é um idioma que tem bastante publicação sobre isso, e buscar em eventos de outras áreas, área da tecnologia, área da computação, saber o que eles estão falando sobre isso, né? E ajudar aí os, os usuários aí a prosperar numa sociedade que vai usar a IA mais amplamente. Terceira ação, incentivar que as bibliotecas apoiem pesquisas de inteligência artificial éticas e de alta qualidade. Tá? Então, por exemplo conhecer projetos, pesquisas que realmente estão utilizando inteligência artificial de forma ética, vamos divulgar o trabalho desse pessoal, vamos promover é, esse, esse produto, vamos divulgar melhor esses serviços, para quê? Para que a gente consiga impulsionar as empresas éticas. Né? Por enquanto, a gente tem algumas opções, né? a gente não tem muitas opções, mas a tendência é que cada vez mais tem a concorrência e vamos optar aí por questões mais éticas, né? Assim como na indústria de cosméticos, as pessoas preferem produtos que não são testados em animais, né? Hoje em dia tem muita opção. Então, a partir do momento que começaram a surgir essas empresas, as outras passaram a aderir a essa política. Então, quando a sociedade exige, há uma mudança no mercado, né? É incrível isso. E a quarta ação sugere aí como as bibliotecas podem se adaptar para obter sucesso aí na educação algorítmica. Eu vou falar sobre elas. Bom, a ação 1. Então, pessoal, a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina, ela pode ter um potencial aí de adicionar novas dimensões e abordagens aos processos de gestão do conhecimento em bibliotecas, particularmente em organização, na, na fase de organização, armazenamento e integração do conhecimento. Então, ela Pode oferecer novas dimensões de prestação de serviços quando associadas à robótica. A gente tem vários exemplos, né, de bibliotecas, principalmente de bibliotecas norte-americanas, que utilizam aí robôs para poder prestar serviços em bibliotecas. Tem robô que separa livros, né, na esteira. Tem os totens de autoatendimento de empréstimo e uh, devolução de livros tem os, os sistemas automatizados, as, as etiquetas RFID, tem os próprios robôs também é, que fazem a separação dos livros e materiais. A gente tem vários exemplos aí de uh, iniciativas aí que envolvem a inteligência artificial. Ação 2. Como é que a gente faz para educar os usuários? Né? Então, quando a gente ajuda os usuários a entender o que é inteligência artificial, as bibliotecas também podem permitir com que eles participem de discussões políticas sobre o que significa a inteligência artificial, como que ela pode ser utilizada para o bem, quais casos de uso são éticos e desejáveis para o público. Então, de forma mais ampla, as bibliotecas podem criar eventos e promover esse debate para a sociedade e pode desempenhar aí um papel para ajudar os seus usuários a se adaptarem a algumas das possíveis mudanças no mercado de trabalho causadas pela inteligência artificial. Então, é que é o que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro a gente está entendendo o que é, discutindo, falando opa, isso aqui existe, que bacana, isso aqui é importante, a competência algorítmica pode ser uma solução, então vamos promover mais eventos falando sobre, vamos trazer gente que entende do assunto, que já trabalha mais tempo com isso para poder falar sobre, e por aí vai. Terceira ação, incentivar que as bibliotecas apoiem pesquisas de éticas de qualidade. Então, a gente pode apoiar a pesquisa e desenvolvimento éticos de inteligência artificial por meio das escolhas nas nossas aquisições. A gente pode decidir apenas comprar tecnologias de IA que obedeçam a padrões éticos de privacidade e inclusão. É uma escolha nossa. Ah, mas como que eu vou saber isso? Fazendo pesquisas, investigando o mercado, analisando a concorrência. Assim que funciona. Quartação, são as bibliotecas, elas precisarão ter leis infraestrutura e tecnologias necessárias para poder adotar e fazer o uso da inteligência artificial. As exceções de mineração de texto e dados em estruturas de direitos autorais são cruciais para permitir que as bibliotecas continuem cumprindo sua missão e participem ativamente das comunidades de ar Então, eu preciso entender as questões de direitos autorais na web, né? as questões de direitos autorais que envolvem os algoritmos, as questões de direitos autorais que envolvem a inteligência artificial, né? Entender aí como funciona o processo de mineração de texto, para conseguir aí se adaptar e, esse, e a melhorar é, nessa educação algorítmica. Bom, na segunda parte geral do documento, das diretrizes da IFLA, em recomendações, eles apresentam aí as principais sugestões para promover à sociedade um uso mais efetivo e crítico das tecnologias. Então, eles puxam a orelha de todo mundo, eles puxam a orelha do governo, ei, governo, organizações intergovernamentais, também é necessário. Tem que vir de cima para baixo, gente, não adianta ser só de baixo para cima. As associações de bibliotecas também podem promover esse tipo de discussão. Os provedores de treinamento de bibliotecas ou universidades, cursos, né? cursos de cursa, curta distância, cursos de graduação, formação acadêmica, cursos de pós-graduação, né? e as próprias bibliotecas. Então, aí IFLA dá uma puxada de orelha em todo mundo, né? O pessoal acorda e vamos se atentar para a inteligência artificial e vamos envolver a responsabilidade de todo mundo, em nível governamental, associações, cursos e as próprias bibliotecas. Bom, na terceira e última parte da declaração, em anexos, eles apresentam alguns estudos de caso, projetos e iniciativas. Então, é muito legal vocês lerem esses anexos, tá? Todos os três, anexo 1, eles apresentam a questão da inteligência artificial e a liberdade intelectual. No anexo 2, eles apresentam a, a competência em inteligência artificial, é, que a gente chama, nós traduzimos né, o doutor Pedro para competência algorítmica. E no anexo 3, a inteligência artificial, bibliotecas na vanguarda. Então, é muito interessante ler esses estudos de casos para poder entender Quais bibliotecas já estão aplicando inteligência artificial e qual o efeito que, ela, que tem tido essa aplicação no contexto delas? Bom, quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma publicação feita pelo José Antônio Vasques, de 2020, que ele fala sobre a adoção de inteligência artificial em bibliotecas, na página doce.com. Quem quiser, o linkzinho está disponível aqui uh, no slide. Então, eles falam, né, o José ele fala que a inteligência artificial ela pode permitir que as bibliotecas melhorem o caractere aí o reconhecimento de caracteres ópticos dos textos também. Isso é uma coisa bem bacana para que a gente possa fazer promover a indexação e a recuperação da informação dos textos. Ele fala que a inteligência artificial elas também trazem como benefício para as bibliotecas fazer novos usos das coleções das bibliotecas legíveis por máquina, por exemplo, o meio de IA, a gente pode fazer a categorização dos assuntos ou desenvolver sistemas de descoberta. Assim como a EBSCO tem, a Scopus tem, né, aquele sistema de descoberta de conteúdo, eu procuro um artigo, por exemplo, que fala sobre inovação em bibliotecas escolares e ele puxa possíveis outros artigos que tratem do mesmo assunto. As bibliotecas também podem desenvolver, dentro dos de seus catálogos online, Sistemas de recomendação de conteúdo por meio de inteligência artificial. Então, olha que bacana, quanta coisa legal a IA pode trazer para o contexto das bibliotecas. E também pode ajudar aí, os seus usuários a se adaptarem a algumas das possíveis mudanças no mercado de trabalho causadas pela própria IA. Eu sei que é muita coisa, mas nosso tempo é curto. É, então, eu, eu gostaria de concluir, né, falando para vocês que... Bom, uh, a gente ratificamos aí né, que as bibliotecas são tradicionalmente lugares de múltiplas aprendizagens, de acesso equit equitativo e democrático ao web e desenvolvimento de competências digitais em instituições que formam para a cidadania consciente e pensamento crítico. Portanto, a gente pode considerá-las como espaços Privilegiados para a efetivação de ações em prol da competência algorítmica, né? Especialmente, gente, as bibliotecas universitárias, tem pessoal da computação, faz um workshopzão lá, chama o pessoal do direito para falar de direito autoral na web, chama o pessoal da computação para falar de IA, inteligência artificial, chama o pessoal de ciência de dados, chama o pessoal para falar sobre algoritmos, chama o bibliotecário, sabe? Faz um evento para poder chamar a atenção, discutir sobre a importância da inteligência artificial e dos algoritmos na nossa sociedade. Então, a gente destaca que há atenção para a comunidade acadêmica e profissionais aí de biblioteconomia e ciência da informação, para que essa galera possa explorar as ações em prol da competência algorítmica a partir aí de projetos e equipes multidisciplinares. Então, só vai começar a nascer novas pesquisas a partir do momento que as pessoas souberem que esse assunto existe, começarem a pesquisar sobre. Né? Então, a gente incentiva que quem gostou, se interessou sobre o assunto, busque mais pesquisas sobre, depois deem uma lida nas nossas referências. Eu, acho que, eu acredito que o Pedro também vai fazer um... vai mencionar aí o blog que ele alimenta, né é, que ele traz é, semanalmente ou mensalmente Vários assuntos que envolvem tecnologia. Eu e o Dr. Pedro estudo, amamos tecnologia, né? Nós vemos é, investigando sobre tecnologia há muito tempo. E uh, ele sempre traz algumas matérias super interessantes, inclusive várias delas a gente expôs aqui na nossa apresentação, sobre trabalhos em português ou inglês, trabalhos nacionais e internacionais que falam sobre inteligência artificial, que falam sobre competência algorítmica, tá? Então a gente pode dar algumas, um start aí, um ponto de partida para vocês. Como que a gente pode promover a competência algorítmica nas bibliotecas, sejam elas públicas, escolares ou universitárias? A primeira dica é criar seminários, webinários, né? oficinas com profissionais e pesquisadores da área da ciência da informação, da computação e ciências sociais, elaborar painéis... Criar folders informativos que abordem ações dos algoritmos em nosso cotidiano e o viés algorítmico algoritmo para os usuários. Isso é muito legal. Ou folder digital ou folder impresso. Hoje em dia a galera usa muito folder informativo, né? Trabalhar a comunicação científica, resumir esses dados e expor nas mídias sociais. Vamos expor esse material onde a galera usa, né? Onde que os jovens usam. Eles acessam o TikTok, eles acessam o Instagram. Então vamos sintetizar essa informação e disponibilizar para esses jovens nesses meios. Publicação em redes sociais sobre como a gente pode fazer o uso consciente dessas mídias sociais, a privacidade, o efeito da bolha, né? a gente está sempre ali olhando sempre a mesma coisa, com o mesmo grupinho de pessoas, olhando sempre o mesmo conteúdo. Então vamos estourar essa bolha, vamos olhar o que tem além disso. É, também publicar aí quais são os perigos é, dos algoritmos para a nossa sociedade, como que a gente faz para ter uma sociedade mais inclusiva, mais plural. Democrática e informada Então assim, é um assunto muito relevante É um assunto muito atual Que precisa ser discutido tá? Dentro do contexto das bibliotecas Da biblioteconomia e da ciência da informação Vocês vão ouvir falar muito sobre isso E é, para concluir Eu deixo é, três sugestões de canais de informação Que vocês podem usar como ponto de partida na verdade, quatro, né? Porque o primeiro deles é a diretriz da IFLA, que eu já passei para vocês, a diretriz da IFLA, e três sugestões. Bom, tem um site que se chama Elements of AI, né? que é Elements of AI, que é um curso online aberto desenvolvido pela Universidade de Helsinki. Esse curso ele foi projetado para ser concluído em até seis semanas e possuem os conteúdos traduzidos para português de Portugal. Então, olha que bacana, o pessoal aí de Portugal e nós aqui no Brasil podemos ler e acessar esse material. Ele foi totalmente traduzido, esse curso online aberto, desenvolvido pela Universidade de Helsinki. A segunda, o segundo canal de informação que eu acho que é fundamental, The Algorithmic Literacy Project, é um portal desenvolvido pela Digital Moment founder Digital 2030, da Canadian Commission for UNESCO e UNESCO, e é dedicado a, cap a capacitar crianças e a exercitar o pensamento crítico nas ações online, e se tornarem usuários criadores proativos e criativos. Esse material só está disponível em inglês. Se chama Educational Guide Diving Deeper into Algorithms. É de 2020. E A.I. for Anyone da A.I. for Anyone.org é um portal institucional da organização AI for Anyone, que oferece acessos a recursos como podcast, newsletter e conteúdo sobre inteligência artificial e competência algorítmica, também disponível apenas em inglês. Bem, recomendações de leitura, pessoal, leiam esses livros. Ele vai abrir e expandir a mente de vocês. A primeira dica que eu daria para vocês é: leiam esses quatro livros e depois retomem para os artigos. Primeiro deles, algoritmos de destruição em massa, da Cat O'Neill, é incrível. Ela fala sobre como que o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. A gente tem um outro olhar, ele abre e expande a mente, a gente tem um outro olhar sobre os algoritmos. Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem. É um livro organizado por Fernanda Bruno, Bruno Cardoso, Marta Kanashiro, Luciana Guilhon e Lucas Melgaço, também incrível. Terceiro livro, Infocracia, está disponível apenas em espanhol, La Digitalización y las Crises de la Democracia, do Buying Shu Han. Incrível também, esse livro é outro livro que expande abre a mente. E o quarto, Algorithms of Oppression, How Searching Guinness Reinforce Racismo, da Safia o Monja Nobre. Esse livro, infelizmente, só temos disponível apenas em inglês. tá? Mas eu acredito que em sairá uma tradução em espanhol ou em português. Gente, esses livros são incríveis. Vocês vão amar e vai abrir a mente de vocês sobre o tema algoritmos e inteligência artificial. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar disponíveis os slides com as referências tá? para que vocês possam acessar clicar e utilizar, todas estão com links aí ativo Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber um pouco mais sobre o tema e o assunto, por favor, entrem em contato, é, podem entrar em contato comigo e com o doutor Pedro, tá? Nós deixaremos depois disponível ali para vocês os nossos e-mails de contato, certo, pessoal? Um abraço a todos, se cuidem, é, saudações aí, pessoal de Portugal, e até uma próxima, viu? Bom evento para vocês, se cuidem e estudem ali a bibliografia para poder saber entender um pouco mais sobre inteligência artificial. Tchau, tchau.